A presidência da República é uma instituição, mas infelizmente, neste momento, nós estamos sendo governados, nessa instituição, por uma verdadeira organização, uma organização que não tem pé, não tem cabeça, que age de acordo com interesses e subterfúgios, a ponto do presidente da República se manifestar dizendo que não quer que o Brasil seja visto como um paraíso de gays, mas colocando à disposição para os turistas, aqueles que vêm de outros países, as mulheres brasileiras. A Instituição Presidência da República não tem o um mínimo cabimento agir dessa maneira. E na mesma maneira como age em relação a essa questão das mulheres, essa Instituição Presidente da República vai a público e diz que nós não precisamos de sociologia, que nós não precisamos de filosofia. Meu Deus, onde o Brasil está se metendo? Onde as pessoas que votaram nesse governante estão sustentando para que ele conduza o nosso país? O Brasil precisa voltar a ser governado numa perspectiva institucional e não de uma organização que tem vínculos com milícia, que tem comportamentos como, por exemplo, do seu Paulo Guedes como ministro da Fazenda, que antes mesmo de assumir foi ao Congresso Nacional dizer que o orçamento podia ser feito do jeito que o Congresso quisesse, porque ele faria o próprio orçamento quando assumisse a, a, a, o ministério, quando assumisse o governo. Ou seja, instituição para eles não vale nada. E nós não podemos nos calar diante dessa realidade. Aumento cada vez mais do consumo de agrotóxicos. O Brasil não precisa de filosofia e não precisa de sociologia. Numa demonstração de falta de visão sobre o ponto de vista cultural. Ou seja, sem compreender que sociologia e filosofia são fundamentais até mesmo o desenvolvimento da ciência e, portanto, da tecnologia. Nós estamos vivendo uma crise, infelizmente, em que há necessidade de que os brasileiros se rebelem contra ela, se indignem para que nós possamos construir novos caminhos. O Brasil não pode continuar nos caminhos que a família Bolsonaro, juntamente com seus asseclas, está oferecendo para a nossa comunidade. Vamos em frente, Brasil, vamos recuperar o nosso país para os brasileiros.